Ninguém entra na área antes do cobrador tocar na bola. Tá concentrado o Diego Paulista. Apita o árbitro, está autorizada a cobrança. Diego Paulista, pé direito da bola, golaço. Bola para um lado, goleiro para o outro. Como manda o figurino, com garbo e elegância, Diego Paulista coloca na rede. No...